Eu tenho repensado muito sobre a minha vida, e é bem frustrante pra mim perceber que nunca senti atração romântica por ninguém antes, e de que eu provavelmente nunca sentirei. Isso me deixa um pouco assustada, por imaginar que no fim vou morrer sozinha. Eu sempre quis ter uma família, ter filhos e assim por diante, sonho em ser mãe. Isso já tinha se tornado mais difícil de se imaginar desde que eu me descobri ex, pois Relacionamentos assexuais são muito difíceis de encontrar, mas desde que eu me reconheci à romântica, realmente parece algo impossível. Eu acabo sempre tendo a expectativa de estar errada e despertar interesse em alguém, mas tenho medo de aceitar o amor de alguém que tenha interesse em mim e realmente nunca o amar de volta. Talvez eu esteja errado em imaginar que só serei feliz se tiver alguém do meu lado, não sei o porquê sinto isso, mas por sentir. Sinto que nunca serei completa, nunca terei uma família, nunca serei feliz. Como lido com esses sentimentos? Oi, eu sou o Cup e este é o quadro Cup Me Ajuda, onde você envia um e-mail para cupmeajuda@gmail.com e eu tento dar o melhor conselho que eu posso dar. O e-mail desse vídeo foi mandado sem o um nome, então vamos chamar o eu de rosa. Rosa, Rosa tá bom. Se você também tiver alguma dica para a Rosa, deixe nos comentários. Oi, Rosa, tudo bem? Eu sinto que talvez grande parte do seu conflito nem seja em torno daquela coisa de ser ou não ser a romântica, mas sim sobre a expectativa social de que é imposta desde que somos pequenos, que é o ideário do relacionamento amoroso como uma parte necessária e eventual das nossas vidas. Quando somos menores, nos passam muito a ideia de que fazemos escola, Crescemos, viramos adultos, trabalhamos, conhecemos alguém, nos casamos, temos filhos, os criamos e eventualmente morremos. Este é o processo natural da vida. Só que não, né? Muitos comportamentos são vendidos como se eles fossem naturais, mas de natural isso não tem nada, né? A gente não pode falar em natural quando a gente tem uma superpopulação de quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Se não fôssemos os seres racionais e tivéssemos nos tirados dessas engrenagens da natureza, nós definitivamente não estaríamos nem perto disso, estaríamos num outro lugar. Mas o ponto nem é sobre isso. O ponto é que essa questão de é natural que é muito utilizada para naturalizar a ideia de que o casamento monogâmico padrão é uma fase obrigatória da vida de uma pessoa moderna, de que a única forma para ter filhos é a partir disso. E é aí que eu sinto que é o seu problema. Eu não sou capaz de oferecer um modelo de família perfeito para você, mas sinto que você está muito presa à ideia de que você precisa deste amor, dessa forma deste modo para formar uma família. Mas as coisas não são assim e você é capaz de decidir. Eu já fiz um vídeo sobre o termo squish e nele, falei sobre o fato de algumas pessoas aromânticas terem pessoas que são seus parceiros de vida, mas não são um parceiro romântico. Afinal, apesar de pessoas aromânticas não almejarem um relacionamento romântico, isso não quer dizer que elas não experienciam afeto e almejam ter um relacionamento significativo com outras pessoas em sua volta. Isso só quer dizer que elas experienciam isso de diferentes formas e em diferentes tipos de relações. O importante, no caso, é você encontrar a sua forma. Você quer um parceiro ou uma parceira de vida? Como você se vê no futuro sendo feliz? Você diz que quer uma família, mas você não parece também ser feliz tendo que se forçar a encaixar num padrão de relacionamento do qual você não acredita, do qual você não se sente pertencida. E além disso, o seu sonho de ser mãe não precisa depender de uma outra pessoa. Você pode adotar ou até mesmo gerar um filho sem depender de um marido para isso. Você pode ser uma mãe sola. E este é o ponto que eu acredito que você mais precisa trabalhar. Livre-se da ideia que só há um caminho para viver. E lembre-se, a vida não tem uma fórmula. Nós somos livres para escolher a nossa forma de ser feliz.